Olá, eu sou a Ana Flávia Dias Amataro, ao lado da professora doutora Ana Cristina de Albuquerque, sou autora do artigo Os conceitos de informação, documento e regime de informação a partir da perspectiva froniana na ciência da informação, uma revisão sistemática da literatura em periódicos brasileiros. Este trabalho ele propõe uma discussão sobre os estudos que abordam os conceitos de informação, documento e regime de informação na perspectiva de Froman, no que diz respeito à sua materialidade, à sua institucionalidade, à historicidade e à agência documentária autônoma. A questão norteadora do trabalho é pensar como os autores, no contexto da ciência da informação, discutem as abordagens que são baseadas nos estudos do Froman, para tanto, objetiva-se é identificar o enfoque e as concepções e características referentes aos conceitos de informação, documento e regime de informação, buscando compreender as manifestações e influências que esse autor traz às incursões teóricas da ciência da informação. A pesquisa foi realizada em periódicos da ciência da informação, quales A1 e A2, no período de 2009 a 2019, e optou-se pela revisão sistemática de literatura. Os resultados demonstram o um enfoque nas noções de informação, documento e regime de informação em fromo nesses trabalhos, para embasar as concepções e características introduzidas pelos próprios autores do campo da ciência da informação no Brasil. Considere-se que os trabalhos analisados complementam e ampliam diversas temáticas e emergem com reflexões desde filosóficas passando pelo profissional da informação até as práticas informacionais circundadas pelas políticas de informação, tecnologia e poder.